fala pessoal tudo bom William Silva na área vídeo um pouco diferente né Eu quero mostrar para vocês aqui tá um produto novo que eu tô lançando que é o Classic acústicos O que que é isso é... alguns de vocês sabem que agora a gente está lançando aí algumas livrarias né para contact ok e com preço acessível né E aí nós desenvolvemos agora essa livraria que ela contém 10 pianos acústicos tá? Bem diferente dos pianos que você encontra por aí à venda para Contact. E também colocamos, claro, né, um pad, é, um string que é para você poder fazer a mistura, tá bom? Equalizador, algumas coisas. Então então quero mostrar para vocês, tá? Essa livraria. Já vou falar o valor logo de cara, tá? Essa daqui, ela tá com preço de lançamento de 150 reais, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês os pianos. E aí vocês. É, vão julgar se vão gostar ou não, tá bom? Vamos lá então é... Eu vou abaixar um pouco o ganho aqui porque o negócio vem alto, hein? Vamos lá Então, essa aqui é a carinha dela, tá? É... Quando você abre ela vem desativada E o nosso primeiro piano é o Kawai EX, tá bom? Tem uns nomes aqui que eu não sei falar, tá? então provavelmente eu vou só mudando o timbre aqui, ó, eu começo a gravar o vídeo e começa a chegar um monte de mensagem, ó, benção, vamos lá, então, vamos começar então com, com Kawai, né, para vocês verem, tá, vamos lá, ó, Kawaii, Esse aqui é o Kawai tá. Dá um ataque aqui né Beleza Região aguda Beleza, região grave Tá? Tem que testar assim Porque só tocando Não dá para ter uma ideia Tá bom e como eu falei né todos esses pianos eles te dão a possibilidade de você colocar um pad por exemplo tal tá? vou colocar aqui adicional tá vendo beleza então depois eu demonstro isso tá é, tem aqui uma função de reverb porque você vê que o piano ele entra seco né você vai vir aqui, vai abrir um pouco o reverb, ó, até deixar no ponto que você quer, tá? Beleza? Vamos para o próximo piano, é o K2 Close, Tá? O som dele. Todos eles dão aquela possibilidade de misturar com pad e tudo mais, tá? É, vamos para o próximo American Stainway B. Vou tocar aqui alguma coisa, aqui, um sol, sei lá. vendo ó, aqui nos agudos eles vêm ó bem forte e eles também não vão deixar desejar nos graves né tá então assim são 10 pianos acústicos que é justamente para você poder escolher aquele que te agrada mais tá cada músico tem o seu gosto, né? Vamos continuar então aqui. Esse é o terceiro. O próximo é o Yamaha CFX9. Tá? Você está vendo que ele já vem mais aberto? Eu dou muita ênfase para essas notas agudas, porque é aqui que os teclados costumam falhar, né? Tá bom? Esse aqui, então, é o CFX, tá? Da Yamaha, CFX9. Vai vir uns nomes aqui em alemão que eu não sei falar, não, tá? Esse aqui é um, ó, Guttian... como é que é aqui? Concert Royal. Esse aqui eu não é consegui falar. Vamos ver o som dele? estão vendo então que a gente teve o cuidado de colocar pianos diferentes eu vejo que tem muitas livrarias que tem até vários pianos mas eles são muito parecidos a gente teve esse cuidado de escolher pianos com timbragens diferentes tá é, tem esse Am Petrov Jazz aqui será que eu consigo tocar alguma coisa aqui vendo muito para quem toca esse estilo que é um piano mais fechado né ele vem muito bonito tá vamos continuar o Fasioli 308 vamos dar uma ouvida nele Ele é mais aberto, né? Vamos ver os agudos, vamos ver os graves. Beleza? Continuando, depois nós temos o clavins piano. Depois, eu tô tentando ser rápido pro vídeo não ficar muito longo, tá? Brutner Cinem Cinematic. Muito lindo o som desse piano aqui, eu particularmente gostei muito dele, né? E temos esse aqui que eu vou precisar de uma revelação para ler esse nome aqui, tá? Grabber Intimate, vou tocar alguma coisa menor aqui. assim, eu particularmente sou suspeito porque trabalhei no desenvolvimento e no sampleamento desses timbres é, e a gente ficou testando, somos uma equipe, né, agora. E teve pianos que a gente gostou, teve outros que a gente não gostou, tirou fora. Então, só ficou aqui aqueles que realmente é, agradaram a todos, não só a mim, tá? Estão rodando leve, tá? A maioria desses pianos está rodando com. 82 megas, tá bom? Tá rodando leve, pra quem sabe de contact, sabe que tá rodando leve, ok? E aí eu vou pegar esse, esse próprio piano aqui agora, e vou então fazer o quê aqui? Colocar o padzinho aqui, pra gente dar uma ouvida, né? a gente teve o cuidado de colocar é, esses dois pads tá? tem um outro pad aqui também que eu vou mostrar para vocês ó tá vendo que é para você poder se precisar tocar alguma coisa que use pad, né? Você não ficar desesperado, tá? E tem aqui um string aqui de leve aqui, né? Ok. É... o que mais eu tenho para mostrar para vocês. Eles têm o um controle de reverb, como eu mostrei release coros e compreensor aqui em cima nós temos aqui também um equalizer né que é para vocês é, poder dosar e deixar o piano no timbre que vocês querem né Às vezes você quer um, um piano mais grave então você vai aumentar aqui você quer tirar um pouco do médio entendeu para deixar o teu piano mais fechado né? Então, assim, a gente colocou esses controles justamente para você poder equilibrar, tá? Não colocamos um monte de funções, porque senão a livraria fica ficar rodando pesada, né? Mas a ideia aqui é que ela some ao seu setup de timbres, tá? Com esses pianos acústicos aqui, e eu acredito que eles vão aí é, suprir as suas necessidades de piano acústico, tá bom? William, como eu faço para adquirir é, essa livraria? Bom... Vou deixar um link aí na descrição, tá? E aí você vai entrar lá no grupo, ok? E lá no grupo você vai falar com o Juliano e com a Artinho, ok? Eles vão estar te atendendo, tá? A livraria vai registrada no seu nome, tudo bonitinho. Se precisar do primeiro suporte para instalar ela, você vai receber esse suporte. O pagamento pode ser feito via Pix, tá? Também Mercado Pago, ok? E aí é, a gente conversa então lá no grupo, tá? Um detalhe importante... É que quando eu lancei a Classic Pianos, depois eu vou colocar aqui também um quadradinho aqui no final do vídeo, é, sobre a Classic Pianos. Ela foi feita em cima do Contact 6 e muita gente reclamou. Então a Classic Acoustics ela foi feita com Contact 5.6, tá? Então você que está na versão 5.6, abaixo da versão 6, vai poder usar todos esses pianos. Tá bom, gente? Bom. Não esqueça, então, de entrar aí no link, tá? Se você tiver interesse de ter mais informações, ok? E você vai poder estar, então, adquirindo pelo preço promocional que eu falei aqui de 150 reais o lançamento, tá? E aí, se você quiser a nossa livraria de Nord, mais essa, a gente tem uma livraria também de pianos Nordes, que é a Classic Pianos, lá no grupo a gente vai fazer um pacote, uma promoção lá, tá bom? E as duas livrarias a gente consegue fazer a 250, tá? Entra lá no grupo que aí eu, passo, eu, ou o Juliano, ou o Artini, passo todas as informações para vocês. Tá bom, gente? Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!